Benito, o cara mais durão do Excel passando maquiagem. <risos> Vamos lá. Olha lá, dica rápida. Se eu acessar aqui o Excel, eu tenho um monte de arquivo aberto. E eu preciso fechar essa bagaça toda. Certo. É ou não é? Sim. Como é que você fecha? Ah, eu vou no Oreiudo. Tecla Shift apertado, você vem aqui e clica no X. Com a tecla Shift apertado. E ele te dá uma caixa de diálogo agora com cinco botões. Salvar, salvar tudo, não salvar, não salvar tudo se você mantiver o Shift apertado e o cancelar. Eu peço posso pedir salvar todo mundo ou não salvar tudo e blum, ele fechou o Excel inteiro sem que eu precisasse de um por um. Melhor que Excel, só sexo. É isso aí. <risos> Bom, gente, estamos é, de volta aqui no João do Botão gravando um outro vídeo, na verdade tá emendado um atrás do outro aqui, tá uma bagunça esse negócio, tá uma zona, <risos> tá ok? A edição vai se fuder dessa <risos> vez. Exatamente. Essa vez é. vai se fuder. A edição vai, vai pular miudinho na nossa mão, as meninas já estão olhando torto aqui pra gente, né? Mas tudo bem, estamos aqui para isso. É produção aqui, é entendeu? Produção, é, nós temos que mandar pau nesse negócio. E eu queria conversar com vocês algumas outras coisas, funcionalidades ou modos ou pontos de vista diferentes da utilização do Excel. Como eu te disse, João, tem muito do nosso dia a dia dos da ferramenta, que o Excel nos oferece muito mais do que aquilo que ele demonstra apresentar na tela, tá certo? Certo. É aquele detalhe do, dá uma pitadinha de criatividade, de curiosidade para fazer as coisas acontecerem. Um, um outro ponto muito importante, que eu queria aproveitar o gancho de que a gente tá falando disso, cara, as melhores condições que a gente tem de aprender usando Excel é compartilhando o que a gente sabe. Show de bola. E esse compartilhamento, ele passa, inclusive, com o cara que tá trabalhando na baia do lado da minha lá. Pô, cara, que legal que eu descobri no Excel. Pô, você mostra faz isso daqui. O cara fala, pô, mas você já tentou essa outra condição? E se você colocar esse outro? Porque, às vezes, a pessoa, quando está de fora, consegue enxergar e resolver o problema de uma forma muito mais eficiente. Sim. É muito comum, gente, quando está desenvolvendo, fazendo código, inclusive com VBA, fazendo programação, às vezes, se depara com um problema e fica lá, duas, três horas, quebrando a cabeça, e não consegue. Alguém vem de fora, em dois minutos, faz pumba, isso. faz assim. Por quê? O cara conseguiu ver a questão mais de fora. E isso é legal. Assim como é bacana, se você aprendeu alguma coisa de novo, legal. Acrescente mais alguma outra coisa naquilo. É a forma que você poder evoluir com a ferramenta no seu dia a dia. Então, o um aprendizado é que faz parte disso e faz muito disso no dia a dia. Beleza. Até comentar um pouco disso, eu queria abrir um PPT. E um dos pontos importantes, João, isso daqui é uma pesquisa que eu li outro dia em um lugar, a fonte não é minha, eu, eu só pedi para que fosse colocado no modelo de trabalho de apresentação para facilitar. A fonte está sendo colocada ali, é da, é, é da professora Candice. Candice, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Onde ela falou as taxas de aprendizagem conforme o tipo de atividade que você faz. Isso é estatística, tá ok? Isso não é empirismo, isso aqui não é chute. É pesquisa feita por ela. A aula expositiva eu consigo absorver em torno de 5%. E o que é pior, cara? É o que é mais utilizado no nosso dia a dia. Pasme. Ah, que nem hoje. Você me ensinou um monte de coisa. O que, que eu lembro? Do Ctrl E. Então tá bom. Vamos lá. Leitura. Leitura eu consigo reter o dobro do que eu faço numa aula expositiva. E audiovisual, que é um procedimento, um recurso importante, que é o que você utiliza muito aqui. Certo. Tá fazendo uma mescla aqui de uma aula expositiva com audiovisual. Eu consigo 20% de retenção. E quando eu vou para a demonstração? 30%. E discussão em grupo? Por isso que discussão em grupo, você está discutindo junto com um amigo, compartilhar essas informações que você conhece, etc. São importantes. Por quê? Primeiro, você tem uma é, melhor retenção desse tipo de informação e você consegue aprender outras coisas porque é uma via de duas mãos, ok? Certo. Aprender fazendo, 75%, mas o melhor de tudo, ensinando outra pessoa a fazer. Cara, a diferença está ali. Daí a importância de nós compartilharmos o nosso conhecimento. Porque você será questionado de, algumas, de, algumas, de alguns pontos, de algumas observações que você não havia pensado, por exemplo, na utilização da função PROC V. Sim. Um exemplo que a gente falou no vídeo passado. No vídeo anterior aí. Será que zona de ordem que você vai estar tá fazendo esse negócio tela, aí? É. Tá ok? Mas enfim, assistam, tá bom? Eles não deve ter o que fazer. Melhor que ficar assistindo essas porcarias que passam na televisão e aprender a usar Excel direito. Eu vou te garantir uma coisa: você vai ganhar mais dinheiro com isso. Positivo. Então é, daí a importância da gente fazer esse tipo de desenvolvimento desse tipo de atividade. Show de o boa. compartilhar, o ensinar é o que por isso que eu gosto de ensinar. É onde eu aprendo muito. Porque muitas das vezes o aluno está me perguntando alguma coisa. Quantas vezes eu estou em sala de aula, o cara me pergunta alguma coisa, eu falo: espera um me pouco. Me dá um pouquinho de tempo. Eu também sou assim. Me dá um dá um tempo aqui. Eu estou aqui pensando e estou processando em paralelo, né? Estou explicando as coisas aqui, estou explicando em paralelo. Protesto acho que o caminho é por ali e toco. E muitas das vezes quando me perguntam, ah, o Excel faz isso? Eu tenho três respostas para isso. Na maioria das vezes e mais frequentemente é, não sei se o Excel faz isso. E é o que eu respondo com mais frequência. A segunda, olha, talvez o Excel faça isso, eu preciso testar. E a terceira, em que eu cito com uma frequência muito baixa, não, o Excel não faz isso. Entendi. Ele faz, você só não sabe como, até você chegar no terceiro passo. Exatamente. E acho que você falou um ponto legal, né? O que eu já aprendi com um aluno que está lá para assistir a minha aula presencial e no fim acaba aprendendo, incorporando na minha aula, é porque ele tem, Porque ele tem um ponto de vista diferente do seu. Ele tem um ponto de vista mais amplo, às vezes. Ou ele está com um problema que você não conseguiu é, vivenciar ainda, de resolução. E é onde a gente consegue estar tirando. Positivo. E tenha sempre em mente uma coisa. O Excel só não faz duas coisas para você. É. Duas coisas só que o Excel não claro, faz, isso. tá? É. A primeira, ele não imprime dinheiro, é. porque isso não é permitido, mas ajuda você a ganhar dinheiro. Isso é um ponto importante, tá ok? Eu vivo há 30 anos trabalhando com Excel e não tenho do que reclamar. E a segunda coisa que o Excel não faz, é. ele não te dá uma lista de político honestos. Porque isto não existe. <risos> vamos lá. Ai, ai. Bora. Eu ainda vou me fuder com essa ah, fala, levanta. mas tudo bem. Não tem <risos> problema. Bom, mas eu estava falando com você aqui que a gente... Eu queria mostrar para vocês aqui um ponto de vista ou uma forma um pouco diferente de nós estarmos utilizando recursos do Excel. Esse aqui é um deles. É, nós temos aqui uma planilha, aonde nós vamos usar um recurso muito conhecido e manjado do Excel, que é o validação de dados. Validação de dados. Que tem. existe desde a versão do Excel não tenho ideia. Puta, tu é um cabeçudo, hein, cara? Um pouquinho. 97. 97. Você era nascida já, Lívia? Um ano. E quando é que só 97 foi lançado? 97. Seu cabeçudo, orelhudo. Não, foi em é. 96. Ah lá. <risos> Muito bem. Eu posso fazer a digitação de valores. Eu posso digitar uma data aqui. Posso digitar qualquer coisa o Excel vai reclamar. Ó, oh, esse valor não corresponde à entrada das informações. Ok? Eu posso digitar dia 30 é, do 12 de 2018. Ele também não aceita. Por quê? A validação não está permitindo que eu faça a digitação de datas fora de um determinado intervalo. Que intervalo é esse? Tá ok? Na guia dados, eu vou aqui até validação de dados, e na validação de dados ele diz que a data tem que ser menor ou igual à data de hoje. Que, se eu tivesse cuidado e atenção, eu deveria ter vindo aqui nessa caixa da mensagem de entrada e colocado lá, ó, data do pedido. Data inferior. Favor, opa, favor, digitar a data de hoje. Por que, que a gente faz esse tipo de controle? Para evitar antecipação de pedido. Certo. Okay? O cara digitar pedido com data futura. Beleza. Ele está colocando pedido antes da data, tá bom? Ou eu podia estar fazendo isso daqui, impedindo que ele colocasse data datas posteriores, para evitar de colocar pedidos no passado. É uma questão de truque disso. Okay. Ou eu podia colocar aqui o um intervalo de datas. A data de hoje mais três dias, a data de hoje menos três dias. Uhum tá certo? É possível também. É possível também. Tem uma série de alternativas. E aqui eu posso colocar o erro. Data. Seu o re -melhudo. Digite... Uma data, ok? Esse aqui é você, né? Esse é isso aí. Oreiudo. <risos> Pelo jeito, hoje... Olha lá, eu clique no ok. A hora que eu faço essa condição, eu posicionar o cursor ali na célula, ele já está me avisando com a advertência. E qualquer coisa que eu for digitar ali, diferente do padrão, então se eu pedir aqui 50 mil, ele vai reclamar. É porque não está informado de data. Exatamente. E aonde é que está a diferença disso? E se eu pedir aqui, ctrl, ponto e vírgula, e fazer o enter, ele aceitou e trouxe a data. Beleza. Tá bom? O que faltou ali? Formatação da célula para que a gente pudesse estar tá trabalhando. Aqui tem algumas brincadeiras. Olha que legal. Eu tenho o nome de todo mundo. Certo. É uma lista longa. Ó, tem até o João aqui. Olha lá. Mas não tem o um botão. Tem o Bento, mas não tem o um botão. E não tem o Benito. Também não. Bom, eu quero procurar nessa lista aqui. A lista é longa. Eu tenho lá 200, 300 produtos e eu não tenho que ficar fazendo scroll de tela para chegar onde eu quero. Certo. Tá bom? Eu vou pedir, por favor, Excel, me traga somente a letra M. Olha lá, nada nessa mão. Ah, toma mão. cu, velho. E tá ali só a letra M. Puta, é o que todo mundo me pergunta como fazer, eu nunca sabia. 10 real. Olha lá. E tem mais, essa lista está vindo de onde? Aqui da minha planilha apoio, onde eu tenho o nome de todo mundo, tá vendo? E aqui no final eu vou colocar o botão e preciso de classificar. Eu tenho que ter isso aqui classificado para que ele funcione adequadamente. Agora eu tenho o Bento, o Bernardo, o botão e o Brasil, tudo bem? Beleza. Se eu voltar aqui e trocar de M para B, olha lá, tem o Benedito... O Bento, o Bernardo, o Botão e o Brasil. Nada nessa mão, nada nessa mão e o meu trabalho já está lá colocado. Tá Eu já tenho okay? que era fazendo isso por macro. Que daí ele começa de estar tá por macro, dá. Mas é assim, simples desse jeito aí que você não precisa carregar o caralho, é quatro Não, é e fantástico. esse arquivo, olha o nome do arquivo que está lá em cima. Validação.xlsx. X... X. Não tem macro. Não tem macro. Show de bola. Então, Show João, quando bola. a gente fala que existe sim muita possibilidade de você desenvolver atividades e, e foco do teu trabalho... Usando o Excel interativo, é disso que eu estou falando, tá ok? É, isso, é assim que funcionam as coisas. É você compor, é você olhar de que jeito que eu posso estar agregando. Gente, o Excel é um grande sofisticado Lego. Você pode montar com ele o que você quiser. Basta você ter criatividade, que é o nosso grande limitador no uso do Excel. A nossa falta de criatividade. É você compor os recursos, os componentes, para você chegar onde você quiser Show de bola. É, e como é que isso daqui é feito? Se eu for ver a validação deste cara... Só, só outra pergunta. E se eu colocar ali, eu tenho vários nomes que começam com as duas letras seguidas, sei lá. B. E ele só vai dar... B. Olha lá, aqui, tá pronto. Benedito, Bento e Bernardo. O botão não veio, o Brasil não veio. Porque, nossa, show de bola. E simples. Tô triste. Feliz, né? Mas tô triste. Puta, show de bola. Você tá triste por causa do tamanho da sua orelha? Nossa... <risos> Nossa senhora! Hoje eu aprendi hoje eu aprendi o que eu fazia tempo, hein? Olha lá, vamos lá. Como é que isso daqui funciona? Aqui na validação de dados, qual é o segredo, qual é o truque disso daqui? Ele tá usando um intervalo chamado vendedor. Beleza. Tudo bem? Ele tá procurando a minha lista de vendedor. Quem é a minha lista de vendedor? A minha lista de vendedor é este cara que está aqui. Tá certo? Uhum. Muito bem. Vamos entender como é que isso daqui funciona? Legal. Mantendo este cara aqui, eu vou pedir agora no gerenciador de nomes vendedor vamos trazer esse cara um pouquinho para cá vamos deixar ele só aqui e aí eu ao clicar nele ele traz essa informação para mim e observem que ele está trazendo só o que me interessa que é o Benedito o Bento e o Bernardo ele está trazendo o tracejado ali em volta. Esse é um recurso que quando eu estou trabalhando com a caixa de gerenciador de nomes, ao clicar no endereço, ele me mostra qual é a origem. Só que aqui, diferente do que muita gente não sabe, eu consigo colocar fórmulas dentro do gerenciador de nomes. Eu posso substituir trechos longos de fórmulas por palavras-chave que o Excel vai fazer aquilo que eu preciso. Show. Ok? E aqui eu estou usando a função desloc. Função desloc é, um, é uma função que tem um efeito prático muito grande no Excel. Ele é assim um autêntico canivete suíço. Ele te permite uma série de funcionalidades. Eu recomendaria que você estudasse com carinho a, o que a função de desloque pode fazer no seu dia a dia, tá bom? Eu tenho verdadeira paixão a é, função de desloque a agregar, a escolher, é, indireto. Tem uma série de ações e questões que a gente pode usar no nosso dia a dia do que o Excel pode fazer para nos ajudar. Você não falou para que ver? <risos> Eu mando agora ou depois do final? Da aula? <risos> se quiser, pode mandar. Mas voltando aqui para a tela, vamos lá. E a função desloque, ela tem um, um, uma funcionalidade, um recurso. Ela tem cinco argumentos. O primeiro argumento dela, ele te aponta qual que é a referência inicial. E no meu caso, a minha referência inicial é a planilha de apoio, a célula I3. Quem que é a célula I3? O primeiro nome lá na minha lista que é o Abel. Beleza. Tá certo? Muito bem. O segundo argumento, ele está perguntando. Muito bem. Uma vez que você está posicionado ali, quantas linhas você quer se deslocar para baixo positivo? para cima negativo. De novo, a coordenada cartesiana que nós vimos, como funciona lá no Excel também, lá no... Num vídeo que vai aparecer exatamente. No outro vídeo que a gente já falou, do que a gente já falou de daquele deslocamento relativo, onde a gente vê aqueles endereços de linha e coluna através de números, aquela Show. coisa. Tudo remete para aquilo e tudo mostra que se a gente estivesse usando aquela notação de linha coluna e não letra coluna como nós temos aqui, nós seríamos muito mais eficientes em entender como o Excel funciona. Mas aquela história, nem sempre o mais técnico funciona. A história do Betamax e do VHS é bem característica disso, né? Hum. O VHS era um produto tecnicamente inferior ao Betamax. O Betamax era muito melhor. Só que a Sony fez o quê? Abriu a patente do VHS. O que, que aconteceu com o Betamax? Sumiu por conta disso apesar de nos dar uma qualidade muito superior. O que é o Betamax? Hã? O que é o Betamax? O Betamax era um padrão de gravação feito por uma outra empresa japonesa, que eu não me lembro o nome, e o VHS era da Sony. E acabou prevalecendo, apesar do Betamax ser muito mais eficiente. Tanto é que, lá na Liberdade, em São Paulo, é um nicho da comunidade japonesa. Você encontrava muita fita de programas de japoneses, etc., que eles alugavam para a comunidade, e era tudo Betamax. Entendi. Não existia VHS. Por quê? Porque normalmente eles lá no Japão usavam muito mais o Betamax do que o VHS. Só que numa jogada de marketing, o Betamax, apesar de não ser tão eficiente, acabou prevalecendo. Foi a mesma coisa que aconteceu do Multiplan e o, e o Lotus 123 lá no início da... final da década de 80. Eu, início da década de 80. Eu resolvi perguntar, porque você estava falando, eu só concordando, depois daí eu não entendo porra nenhuma e ia ficar chato. Certo? Então eu falei, deixa eu ver. O VHS eu é manjava, né? Agora o Sim. Betamax eu nunca vi. O Betamax, é, o VHS era da Sony ou o não, ou eu devo estar trocando as bolas. Eu talvez esteja falando besteira. Ou o Betamax era da Sony, o VHS era da concorrência, que eu estou querendo lembrar o nome. Momento é seguinte, pesquisa depois na internet que você sabe quem é que criou o negócio e tira o resto das conclusões. Poco pau. Tá ok? Mas voltando lá, nós estávamos falando do assunto aqui da, do desloque. Então, o primeiro é a ponto de ancoragem. O segundo é quanto que eu quero me deslocar. Primeiro na vertical, número positivo para baixo, número negativo para cima. E aqui ele está fazendo uma sacanagem. Eu estou usando a função CORRESP. A função CORRESP faz o quê? Ela me indica em que posição, posição conjunto? O, do conjunto eu estou. E ele me devolve um número, certo? Então, eu estou pedindo para ele procurar aqui a, a informação que eu tenho em categ C3. Quem que é PEDICATEG c A célula C3. A célula onde eu coloquei a validação. Certo. Tá ok? Eu estou pedindo que ele capture aquela informação que está lá, concatenado com asterisco, ou seja, com qualquer outra coisa. Então ele está procurando, como eu digitei lá BE, ele está procurando qual lugar eu tenho o primeiro B. Entendi. E está me dizendo o número de células que você vai se deslocar. Entendi. Tá certo? E aí com isso ele consegue fazer a primeira referência, aonde esse cara tá. A segunda referência que ele está colocando aqui, a terceira, melhor dizendo, Ponto e vírgula zero. O que, que é esse zero? Quantas colunas você quer se deslocar? Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Eu não quero, eu quero que você fique aqui mesmo. Por isso que ele está com zero. A quarta a informação, a sacanagem aqui. Qual, a, qual é a altura? Quantas linhas isso daqui tem de altura? Eu não sei quantas vezes a ocorrência BE acontece. Então, estou pedindo aqui com o conte C... Buscando de novo na planilha apoio, naquele intervalo, a informação que está na célula C3 lá, com asterisco. concatenado com asterisco. Que vai pegar a concatenação do que tiver para Exatamente. E se eu não colocar nada lá, ele vai pegar o asterisco que pega a lista inteira. Mas então essa consideração foi importante. Aquela busca só dos valores vai funcionar só se eu tiver um desloque por trás de gerenciador de nomes Sim. Se eu tiver uma validação de dados puro, ele não funciona. Não, não funciona. Show de bola. Aqui nós estamos colocando é, funcionalidades. Nós estamos combinando uhum. diferentes recursos da ferramenta para que eu consiga ter esse tipo de resultado. Beleza. A diferença está justamente nisso, cara. Tá ok? Uhum. É criatividade. Criatividade, combinação de recursos que você tem no Excel, que isso expande. É como Lego, cara. Você tem filho, não tem? Sim. Você já, deu, já sentou para brincar de Lego já. com eles? Eles mandam, eles montam o que eles querem lá. Isso é verdade. Tá ok? Aqui no Excel você pode montar o que você quiser. É questão de criatividade. É... Sabe qual é o problema, João? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando bobo, vai ficando meio assim, quadradão, é. e acaba não enxergando esse tipo de funcionalidade, esse tipo de recurso na ferramenta. Você vai tipo tá ficando velho? Sim. Não, oi. Quando vocês estão velho é aí que vocês mancham do negócio. e Eu não enxergar essa porra nada? Eu falando, quando você deixa de ser criança e começa a virar ah, adulto, entendi. você começa a ficar quadrado, chato. E você não enxerga um monte de coisa que a gente pode estar fazendo no dia a dia. Filósofo benito. Ok? Certo. Mas é, velho. Toca o pau. Tá bom? E aí ele faz a montagem disso. Ele pergunta, aqui ele me dá a resposta de quantos caras eu quero como alternativa disso daqui. E um é a largura dessa coluna. Então, com uma brincadeira como essa, você faz esse tipo de ação funcionar do jeito que você quiser. Ok? E tem mais sacanagem. Olha aqui, aqui eu vou escolher o vinho tinto. E ele põe vermelho, por quê? Porque não tem nada selecionado no restante. Muito bem, ah, aqui tem os vinhos tintos que você pode escolher, certo? Ah, uhum. mudei de ideia, não quero mais vinho tinto. Eu quero agora o vinho branco. E, para minha surpresa, a lista muda. Isso em cascata. Hã? Validação em cascata? Isso aqui é uma validação em cascata. Isso aqui é uma história bacana, cara. Eu estava outro dia andando lá na, na Microsoft, 1990 alguma coisa, e encontrei com o Pio. O Pio é uma figura lendária lá dentro da Microsoft. Ele foi gerente de marketing, ele foi gerente de produto do Excel, virou gerente de marketing na Microsoft e depois virou diretor de marketing lá. Hoje, depois ele foi trabalhar como general manager, como presidente da, da Microsoft do Chile, e hoje ele está tá em Fort Lauderdale. Pô, uma figuraça. Um cara super gente boa, gostava muito de conversar com ele. a gente, infelizmente, quase não conversa, quase não se fala. Outro dia eu cruzei com ele no corredor lá na Microsoft e falou: Pô, Benito, então, precisamos de uma ajuda tua. Eu falei, o que foi, Pio? Pô, uma validação que eu preciso trabalhar aqui, que eu quero colocar uma informação aqui, mas a lista que eu quero que apareça aqui, é, tem que ser, tem que variar de acordo com o que eu tenho selecionado do lado imediatamente à esquerda. Aí eu falei pra ele, eu bati o olho naquilo lá, falei, ah, pra isso aí é fácil, a gente monta uma macro, pendura ela no evento change da planilha, tá ok? E todas as vezes que ela rodar, ela vai procurar relativamente a informação que tá do lado, e vai procurar uma lista diferente. Ele virou pra mim e falou assim, não, não, cara, você não tá entendendo, eu preciso disso sem macro. Eu olhei pra ele e falou, xiii, fodeu. Eu falei, não sei, Piu, deixa eu ver. Voltei para a Mondial, conversamos lá com os analistas, discutimos de lá, discutimos de cá, arrumou uma fórmula cabeluda para fazer esse negócio. E fui lá todo contente e mostrei para ele. Funcionou, bacana, legal, tal, tal. Meses, anos depois, a gente descobriu, discutindo com outro analista lá da Mondial, dessa vez, antes tinha sido, ai caramba, como é que era o nome dela? Era uma japonesa que trabalhava lá com a gente, perdão, eu esqueci o nome. E depois disso foi o Jorge. O Jorge, a gente estava lá discutindo e tal, e a gente chegou no consenso de fazer o uso dessa função de uma forma mais, mais prática. De que jeito? E eu seleciono o vídeo do jeito que eu quero aqui, ok? E onde é que estão as informações? Estão aqui na planilha de apoio. Eu tenho aqui os vinhos, as categorias, e aqui eu tenho os vinhos. Quantidade mínima, quantidade máxima, qual é o valor, Tá tudo aqui disponibilizado, ok? Tudo aqui bonitinho, mas como é que funciona? Eu seleciono a lista. A lista está aqui, de novo, na guia dados, nós temos aqui validação de dados, e aqui na validação de dados eu tenho a categoria. Quem que é a categoria. Vamos lá em fórmula, gerenciador de nomes, e quem que é a categoria? A categoria tá aqui, é o um intervalo que tá usando a função de slot para fazer o apontamento de quem é, o figura lá e pegar esses caras aqui, tá OK? Muito bem. A brincadeira muda a hora que a gente vem para cá. Por quê? Aqui eu tenho o okay, quê? Aqui na validação de dados eu tenho um produto. E quem que é produto? De novo, fórmula, gerenciador de nomes, produto, e eu quero trazer ele para cá. E produto vai trazer. De novo, a mágica da função de slot, apoio a 2, planilha apoio, A2, observa que eu estou pegando aqui a coluna de apoio, do uhum. lado de cá. E eu estou pedindo para procurar onde é que corresponde a informação que está em B9. Nota que o B9 aqui está cifrão B9. Ou seja, eu estou fixando a só a coluna e não a linha. Para que a cada linha ele use um nome de área diferente para cada um deles. tá certo? True. E eu tenho essa informação aqui disponibilizada. Com isso, eu estou conseguindo indicar para ele, o meu ponto de partida é a célula 2, aqui é eu estou dizendo para ele quanto eu quero que ele se desloque. Onde é que está a primeira categoria? Disso, tá certo? Uhum. Na sequência disso, eu estou pedindo para ele o que? Conta quantas vezes esse cara ocorre lá, dentro dessa estrutura. O que ele está fazendo disso? Ele está pegando uma área equivalente aqui do lado, porque eu estou pedindo que ele se desloque uma coluna para a uhum. direita, porque eu quero que ele pegue o que? Eu estou usando a coluna A, que é tipo, para saber a quantidade de ocorrências que tem de vinho branco. Uhum. Mas eu quero que ele use a coluna B do lado para isso. Para isso eu uso o número 1 para fazer o deslocamento. Que no exemplo anterior era zero. Aqui é um, então eu quero que ele use a coluna do lado Toma que é o que eu quero que ele pegue. Por favor, me desloque uma coluna para direita, que é o tal do cartesiano. Exatamente. Tá bom? Cartesiano invertido, né? Tá Isso, certo? Aqui. Ali ele faz a contagem disso e um é a coluna que eu quero de largura. Então, a partir desse instante eu consigo ele tá buscando ali. E se eu sair daqui por exemplo, e for buscar aqui, falar para ele que aqui eu não, quero mais, eu não quero mais branco, eu quero vinho ele tinto, vai mudar a referência. e eu vou buscar aqui, e trago aqui em produto e venho trazer essa condição aqui, a referência já está diferente porque ele já está procurando. Olha o tracejado, as formiguinhas, onde é que estão andando? Então o que, que é legal? você utilizou dois recursos do Excel, né? Mais, né? Porque você tem dentro do desloque você tem o eu corresso, utilizei Não, nós dizer... utilizamos a formatação, a, a validação de dados. Validação de dentro dados. da validação de dados, nós estamos usando o recurso da validação de dados personal personalizada, que tem um mundo de oportunidade lá. Lá nós estamos bom. usando a função desloque junto com a função corresp, junto com a função contecer para chegar onde a gente precisa. Que é isso que você fala da integração de várias funções e ferramentas para compor a sua solução. Exatamente. Que Show você, numa dica miojo, nunca tem esse tipo de abordagem. Por quê? A dica miojo vai direto a um determinado ponto, a uma situação específica do nosso dia a dia de trabalho. Positivo. Tá okay? Muito bom. E aí você monta e faz a brincadeira que você quer. Por isso que a gente fala, podemos ir muito mais longe onde a gente deseja para isso. E aqui do vinho tinto, eu seleciono o que O Bardolino. E aqui eu vou pedir a quantidade. Eu quero quatro. Bardolino? É, Bardolino. <risos> é um vinho italiano. Ah, para mim Bardolino era o Boteco do Lino. Mas vamos frente. Não, vamos lá. E aqui tem outro detalhe. E se eu vier aqui e trocar aqui de vinho de categoria de, brin... de, de, de tinto para branco Ele me seleciona de vermelho dizendo que tem coisa errada. Porque o produto branco, porque o produto que estava na célula não faz parte do conjunto branco. Exatamente. Isso foi uma outra delirada, isso aqui foi uma outra delirada que eu tive junto com o com o Fábio um dia que eu estive visitando ele lá em Ribeirão Preto, em que a gente estava discutindo isso daqui. Oh, isso você de resolve boa. de que jeito? Aqui com formatação condicional. Se você vier aqui em formatação condicional, pa não, que você estava na seleção atual. É, eu tenho que fazer um indicativo onde eu quero fazer esse apontamento. Seleção, gerenciador de nomes, eu tenho aqui, em que eu estou pedindo que ele selecione nas condições aonde eu quero editar a regra. Aqui eu estou pedindo se os dados forem, se eu não tiver a quantidade mínima e máxima. E a outra condição aqui, eu estou pedindo se o produto não existir dentro da estrutura de intervalo que eu estou procurando. Como Sim. eu já tenho o um intervalo produto definido, eu estou pedindo, por favor, o, o conteúdo da célula C6, e aqui tá, presta atenção que está cifrão C6, só está fixando só a coluna para que ele pegue linha a linha, eu estou pedindo que ele vá em produto e conte quantas vezes ele aparecer lá. Se for zero, significa que ele não existe. Então pinta de vermelho. Show. tá ok? É numa condição como essa ou com ações como essa? De novo, estamos cruzando, cruzando recursos, combinando recursos do Excel para que você possa é, obter... É, resultados práticos no nosso dia a dia de trabalho. Show de bola. E gente, como isso nós temos um bocado de outras funções recursos, atividades do que a gente pode estar usando no Excel lá no nosso dia a dia de trabalho. E isso é o fantástico da ferramenta, é o que a gente consegue fazer é, e o que nós podemos criar com essa estrutura e com essas possibilidades. Tenha sempre em mente o seguinte, tudo, absolutamente tudo que você faz no Excel, existe uma forma mais rápida, mais prática, mais eficiente de fazê-lo sempre tem. Você sempre tem como melhorar como aperfeiçoar aquilo que que você está fazendo lá no seu dia a dia do Excel. Ah, ainda bem, né? É uma melhoria contínua. É uma melhoria, exato, cara. É uma melhoria contínua que você pode estar tá sempre aperfeiçoando e buscando novas alternativas, é... novas funcionalidades. A hora que você, como eu já comentei, a hora que você começar a encaixar e perceber que coisas que você fez há seis meses, um ano atrás, estão absolutamente erradas, cara, você está no caminho adequado de ter uma curva de aprendizado, de sucesso com Excel é muito bacana e significativa. Show de bola. Posso te pedir uma coisa? Não sei. Ah, Eu vou ter o direito de negá-la, tá bom? Olha lá, fala assim, o pessoal, por favor, é, se inscreve no canal e curte essa porra, por favor. <risos> por favor, se inscreva no nosso canal, João do Botão. Não, Botão do Excel. Botão do Excel e o João Benito. Estamos lá com o nosso canal à disposição para que vocês possam conhecer um pouco melhor o Excel. E, e se quiser curtir, tudo bem. Se não quiser curtir, que se foda também. Faz o que você quiser da vida, velho. O importante é a gente passar o nosso recado. Então tá, tá bom. bom. Valeu, pessoal. Um, um abraço. abraço. Bora.